ainda é prisioneiro daquilo que não resolveu, esse vai ser o tema. Ainda é prisioneiro daquilo que não resolveu? O tema da nossa próxima roda de cura do dia 21 do 5, sábado.